CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A TELEVISÃO E A SOCIEDADE ANSELM YAP Parte 4 Essa última evidência deveria ser suficiente para contrariar as muito conhecidas teorias de Marshall McLuhan, que apresentou com tom entusiasta a aldeia global criada pelos meios eletrônicos como resultado de uma revolução tecnológica comparável às revoluções produzidas pela invenção da roda, do estrebo ou da imprensa. Invenções que, segundo McLuhan, teriam a cada vez criado um novo tipo de sociedade, de mentalidade, de cultura e de economia. Para reduzir a justas proporções essa teoria, Basta recordar que as invenções, enquanto feito técnico, não se difundem nunca antes de existir já uma sociedade que necessite delas. De fato, muitas invenções foram feitas mais vezes na história, mas inicialmente sem consequências, permanecendo um mero brinquedo enquanto não existisse o contexto apropriado para elas. A máquina a vapor foi já inventada na antiguidade, em Alexandria mas em uma sociedade na qual o trabalho era desenvolvido pelos escravos, não existia necessidade de máquinas que mecanizassem o trabalho, porque, segundo a mentalidade então dominante, os escravos seriam os únicos beneficiários. Somente uma sociedade como a inglesa do final do século XVIII, na qual existia uma larga disponibilidade de mão de obra livre, é que foi ela mesma o resultado de uma longa história de expropriação, sabia utilizar-se de uma máquina a vapor que permitisse a um operário produzir 20 camisas no lugar de uma. Nos séculos antecedentes, máquinas capazes de incrementar a produtividade e, portanto, de diminuir o número de operários necessários para a produção foram inventadas, mas propriamente por esse mesmo motivo, isto é, teriam tirado o trabalho dos pobres e perturbado a ordem social foram algumas vezes queimadas junto com seus inventores, em vez de serem postas na produção. Existem também os exemplos de canhões e espingardas, dos submergíveis e aparelhos voadores inventados na Idade Média pelos chineses, mas não utilizados, ou das rodas conhecidas pelos maias, mas utilizadas somente para brinquedos. Em suma, a tecnologia depende da sociedade, não é um fator autônomo. Não foi a invenção do tubo catódico que criou a sociedade do espetáculo. Mas quem criou então essa sociedade? Teóricos, mesmo divergentes como McLuhan e Anders, concordam sobre um ponto. A televisão não é um simples meio que pode ser indiferente posto a serviço de diversos objetivos. Sua estrutura, sua forma prejudicam fortemente seu uso. Como disse McLuhan, o meio é a mensagem. Ele o diz com intenção apologética, quando os críticos da TV apresentam a mesma afirmação como uma crítica. Mas qual é finalmente essa estrutura? Se não é meramente tecnológica, nem é um simples caso particular da lógica da visão ou da imagem... As análises mais críticas sobre a relação entre a televisão e a sociedade põem sobretudo em evidência a contemplação passiva e isolada a que conduzem os meios eletrônicos. Para além dos conteúdos, o espectador está sempre condenado a olhar o que fazem os outros, sem ter nenhum poder sobre a própria vida. O que caracteriza a televisão não é o fato de simplesmente se olhar para ela, mas de somente se olhar. O olhar imóvel a contemplação inerte. É isto que caracteriza o assistir à televisão e faz dela a expressão de uma sociedade na qual tudo é espetáculo, como disse Debord. Porque nem tudo é espetacular, no sentido de sensacional, colorido, emocionante, vistoso. De fato, como Anders observa, com razão, a televisão nem sempre sensacionaliza os eventos. Às vezes ela banaliza e apresenta certos eventos por conta do formato pequeno de sua tela, do acompanhamento musical, etc., em uma roupa mais inocente do que eles têm na realidade. Se Debord disse que tudo é espetáculo, foi pelo fato de que tudo, da política ao tráfico, das cidades à cultura, tende a produzir e reproduzir o indivíduo isolado, portanto massificado, que se encontra em um estado de completa impotência diante do mundo que, na verdade, é o resultado de suas ações, ele não faz outra coisa se não olhar este mundo, portanto ser um espectador do espetáculo. Mas essa contemplação não é fruto de uma preguiça ontológica, mas o resultado de uma ordem social que vive graças à passividade. E é esse fato que liga a temática da televisão àquela da mercadoria. Essa conexão é frequentemente afirmada, mas raramente desenvolvida. Debora desenvolve porém, mais do que os outros. porque a televisão é uma mercadoria? Não somente porque os aparelhos são mercadorias, e porque em geral se paga para receber as transmissões. Um fato que é quase insignificante. E não somente porque, como todos sabem, as emissoras televisivas jogam um papel de primeiro plano ao promover as vendas de cada gênero de mercadorias. E não é só porque propõe incessantemente os estilos de vida baseados propriamente sobre o incessante consumo de mercadorias. O motivo, que é o mais fundamental, está na estrutura da mercadoria, e particularmente no fetichismo da mercadoria. Esse conceito foi desenvolvido por Karl Marx e se apresenta a uma atenta observação como uma espécie de núcleo secreto de toda a sua análise da sociedade capitalista. Mas poucos de seus presumíveis discípulos, isto é, os marxistas, retomaram esse conceito. Entre esses poucos encontramos, porém, Debord, assim como Lukács ou Adorno, mesmo que o tenham feito de modos diversos. Nos últimos tempos, foi sobretudo o grupo alemão Crises que desenvolveu as análises do fetichismo da mercadoria.